Eu que a mencionar no último episódio que, tipo, uh, é de uma estrela pra cima para melhorar cada uma das habilidades, porque, yeah, isso é o propósito principal das estrelas. Bom, isso não é verdade, isso é o único propósito das estrelas. Eu não sei porque eu disse como se tivesse um outro propósito além disso, uh, spoilers não tem, mas, enfim, Tesouro do Matelo... Honestamente, as Treasure Roads do Martelo são. As que mais. Eu acho que tem. Ó, oh, aquilo foi bem ruim. A possibilidade de ser complicado. Eu tô segurando o botão um pouquinho menos do que eu deveria. Ok, tipo. Eu estou jogando. Eu estou jogando mal. Eu estou jogando mal. Basicamente, a ideia aqui é que você kick no chão. E siga em frente. Coisa que eu não estou conseguindo fazer aqui por algum motivo insano. Ok, não, eu tô, tô pensando em outros momentos. Tipo, aqui eu não ganho nada ao dar uma quicada. E eu tô segurando o botão e o Kirby não está fazendo a quicada extra. Por quê? O que exatamente causou isso? Eu não sei, mas isso foi lento. Isso não foi o suficiente. E yeah. é... Primeiro fracasso feito. E o jogo não dá uma oportunidade de tentar novamente a partir daqui. O que é algo? Ou é, uma coisa que eu gostaria de saber é se houve algum tipo de atualização significativa aqui no jogo. Eu acho que eles colocaram um patch corrigindo um ou dois bugs, mas além disso, eu não sei. E ah, não... Kirby não fez aquela quicada. Não consigo compreender por quê. Realmente não consigo. Então, quer saber, deixa eu simplesmente dar gerada normal. Ou talvez isso realmente uh, comece a se tornar algo bom e válido depois que eu conseguir o upgrade. O que é bem possível... Oh, não. Isso me atrasa e é bem ruim. Bom, oh, você vai um pouquinho mais rápido toda vez que você faz o giro no ar, não é? Parece que sim. Não é tão bom quanto dar deslizada seguida por polar, mas é algo. Ok. E yeah. justo que o primeiro fracasso aqui seja justamente uh, no desafio de Martelo. Tipo, só porque o jogo tá dizendo que isso aqui é dificuldade de uma estrela, não significa que... Uh, seguir abaixo do tempo é de somente uma estrela, mas yeah. Eu vou sair explorando todos os cantos aqui. E. Olha, uma coisa que vale a pena mencionar é que é sempre bom, toda vez que você terminar um mundo, ver a quantidade. Oi, oh, invisibilidade tem sua própria coisa, o que não era o que eu imaginava, mas é isso. Oh, ok. Isso, isso não é um desafio de invisibilidade. Isso é o desafio de aperte boton... apertar botões sem ser demolido por Scarfs. Uh... Mas, enfim... O que eu queria dizer? Yeah, eu não sei! Eu não sei se as atualizações mudaram alguma coisa ou não. Oh, para falar a verdade, eu acho que aqui dá para farmar estrelas razoavelmente bem. Mo moedas Estrela. Eu, eu tenho que fazer a distinção. Existem moedas com uma estrela e existem estrelas sem moeda. Isso... Ah oh, não, isso aqui é novamente o problema de... Uh, anel moeda, novamente. Simplesmente é essa a realidade aqui. Mas é, é bom você verificar toda vez uh, na lista de estágios, porque é super fácil você tentar explorar tudo e não encontrar tudo, porque... Alguns... Algumas estradas ali estão bem ocultas, mas, enfim... Oh! Oh! Eu pensei que eu ia lutar contra subchefes. Isso não é subchef, mas eu me lembro de ter dificuldade real em terminar isso aqui. Eu não otimizei isso tanto quanto eu deveria. Oh, qual é? Aquilo, aquilo tinha sido bom. Opa. Yeah, o segredo é simplesmente isso. Carregar o seu ataque e... Yeah, esperar os inimigos irem até você. Será que isso vai ser bom o suficiente? A resposta é Wild Dead. Ok, quer saber? Eu vou simplesmente sair spameando isso. Oh, eu podia ter desviado ali, mas não deu certo. Peraí. Isso é a melhor coisa que eu poderia fazer aqui, tipo, utilize o seu cérebro, criatura, você sabe que esse ataque aéreo é super quebrado, então, yeah, utilize o ataque aéreo. E isso definitivamente foi abaixo do tempo. Ok, isso aqui foi mais fácil do que o de martelo, mas só porque eu me lembrei daquela, uh, daquele detalhe de você esperar os inimigos irem até você, mais do que tudo. Uh, e yeah, por enquanto aqui parece que tipo é bem simples e fácil uh, você uh, conseguir o suficiente para melhorar algo toda santa vez, mas a coisa não é tão simples assim. Isso vai ficar cada vez mais óbvio conforme o tempo passa. Mas é Drill Trial. Ok. Honestamente, tipo, utilizar a furadeira. Ah, isso aqui é onde o jogo te ensina. Ensina que pode dar umas travadinhas de vez em quando. Te ensina que você faz isso. Aí os botões. Uh, porque eu tava preso ali por um instante. Eu não sei. Ok, basicamente, é aqui que o jogo te ensina a fazer círculos. Oh! Isso foi ruim pra caramba. Ok, talvez eu deva fazer um círculo maior acidentalmente uh, desenhando um coração ali. Honestamente, uh, ficar aqui Peraí, sério? Isso não. Por que isso teve um atraso tão grande? Uh, não sei se isso aqui. Vai ser algo que eu consigo de primeira Ou vai demorar mais do que deveria Tipo, acho que você tem que fazer todos os círculos Perfeitamente de primeira Caso contrário não dá certo Isso é justo de se dizer Eu não sei Mas é, olha O alcance disso aqui De todos os círculos é bem grande Peraí, o que? Ei, eu não Eu me recuso a crer Yeah, não, isso Isso é um fiasco isso é o que deveria ter acontecido, mas o meu ciclo não foi perfeito. Eu também nem tinha visto o quanto que o jogo queria... Que... Peraí, o quê? Você não precisa pular? Oh! Isso foi notável. Isso foi lento! Isso foi tão, tão lento comparado ao que o jogo esperava da gente. Uau! Isso aqui provavelmente foi a minha pior performance até agora numa dessas... Ah, será que é mais rápido você cavar? Eu não sei. Eu não sei se é mais rápido você cavar do que simplesmente ficar dando saltos e, quer saber, não é aqui que eu vou descobrir. Oh, o jogo deu uma travadinha porque ele tava carregando o pequeno vídeo ali. Vídeo que, eu acho que literalmente usa codecs normais. Oh! Yeah. Quer saber? Aceitável, apesar de tudo Usa codex normais ao invés de... Isso foi péssimo Isso foi realmente péssimo Eu tô tentando fazer tudo uh, rápido demais E isso, na verdade, tá fazendo tudo ficar extra lento Esse é o meu problema aqui Tipo, é só fazer um círculo inteiro eu discordo, mas tudo bem. Ah, quer saber? Eu realmente deveria ter começado a cavar um pouquinho antes ali, mas tudo bem. Proposto propósito, impressionante eu Consegui cavar num lugar desse jeito aqui. Ou oh, será que eu consigo otimizar? Yeah! Logo de primeira. Imediatamente comece um círculo. Isso é o ideal. Oh! Yeah! Isso. Do jeito que tem um atraso toda vez que você começa a cavar. Uh, sempre é bom. Oh, o quê? Sério? Tá bom, né? Oh, eu nem cheguei a mostrar o ataque aéreo que você tem aqui, não é? Bom, você tem um ataque aéreo e. Peraí, por quê? Oh, você. Jogo! Eu acho que o jogo está tentando comir a gente por ir rápido demais. Eu acredito que é isso que está acontecendo, porque, tipo, alguns inimigos precisam te ver para começar a ficar em posição de ser atingido. Tipo, olha, olha para isso. Olha para esse fiasco absoluto. Kirby? Ah, não! Eu não quero fazer isso. Aquele ataque aéreo. Ele parece realmente divertido e útil, mas não é tão divertido e útil assim. Ah! Será que isso foi bom o suficiente? Ou foi mais um outro fiasco? A resposta... Uhul! Uau! Isso definitivamente foi um outro fiasco. Isso... Sério? Sério? Oh! Isso aqui vai ser o grande obstáculo? Eu não imaginei que isso aqui fosse gastar tanto tempo aqui, mas ok, tá bom, isso é isso, é isso. E pelo menos eu tenho um pouquinho de noção essa do que fazer aqui. Ok, deixa todo mundo te ver e etc. Faz um círculo, ótimo. Deixa todo mundo te ver, saltar aqui, espera, ótimo, mesma coisa e ótimo. Foram três, agora eu já, imediatamente, começo a ir pra cá. E agora, deixa ele te ver. Faz o círculo. acabou Deixa eles te verem. Faz o círculo. acabou Deixa eles te verem. Faz um círculo. Filho da mãe, você... Ok. Que? O que? Ah, como aqueles coelhos estavam fora... Da equação, eu não sei. Eu nunca tive esse problema antes. Isto é algo novo nessa equação. E eu... Ok. Espera aí. Oh, isso aqui é? Hum. Isso aqui é bem mais simples do que eu imaginava. Oh, oh. Será que eu vou completar o círculo? A resposta é Como você estava fora... Como? Assim? <risos> eu não sei coisas aqui que eu realmente não consigo entender, porque são tão inconsistentes, mas deu certo, e é isso que importa, isso realmente não pareceu tão fácil tão fácil, tão rápido assim, mas tudo bem, eu não vou discordar do jogo meu, acho que eu simplesmente tive uma sorte tremenda na maioria das vezes que eu fiz isso aqui, mas, enfim, tanto faz vamos fazer uma fase normal aqui e nessa fase. Ah, tem um objetivo específico que realmente não é algo que você vá fazer. Incrível. Que tipo. Não é algo que parece super natural de você fazer. Então tem potencial de ser. Um problema você encontrar. Bom, ou pelo menos você tem que terminar as fases todas as vezes. Oi, é uma coisa que eu não cheguei a mencionar é que, tipo, toda vez que você termina uma... Ai? Toda vez que você termina uma fase, o jogo revela um dos objetivos ocultos. Então, tipo, isso... É melhor do que simplesmente você... Meio que ficar às cegas em alguns objetivos, mas tipo... Poderia ter sido feito de uma maneira melhor. Sem dúvida alguma, poderia ter sido feito de uma maneira melhor. E agora nós temos uma capa a possibilidade de fazer um Needle melhor. Que... Bom, ia dizer, será que é mesmo um Needle melhor? Sim, absolutamente é. O que exatamente eu estava sugerindo ali, eu não sei, mas algo... Bem estúpido, sem dúvida alguma. Ok, então. Através do Malfo aqui, nós encontramos um Waddleji. E eu nem sequer tinha escutado um... Dos Waddlejis aqui, mas tudo bem. Não importa, vamos simplesmente... Seguir em frente por aqui, subindo as escadas. Mas, honestamente, eu acho um pouquinho difícil de acreditar que... Peraí, tem algo ali atrás? Realmente parecia que teria, mas não tem. Um, realmente é difícil acreditar que, tipo, escalar uma escadaria seria mais rápido do que simplesmente flutuar ali, mas... Uh, yeah, não sei. A propósito, ok. Aqui tem um objetivo. Nós temos um novo subchefe. A propósito, se eu não me engano, o primeiro subchefe que te dá a habilidade Tornado... O que é meio impressionante. Ah, uh, yeah, você tem que congelar ela. E esse é o grande... Uou! Ok! Uh, não imaginei que eu fosse ter deseado tão bem ali, mas, tipo... O objetivo aqui é congelar ela. E, yeah, isso faz uma quantidade absurda de dano. E é esse o objetivo. Pois é. Uh, é, é só... É só isso. Simplesmente conseguir congelar ela é o objetivo inteiro aqui. Honestamente, é a maneira mais eficaz de lidar com ela aqui também. E o jogo te dá um tornado ali. Só pra deixar bem claro que sim, utilizar um tornado é bom aqui. A propósito, eu realmente gosto de como o tornado funciona aqui. Realmente não é... A coisa mais oh, eficaz do mundo inteiro. Aqui em termos de chefes, inimigos, etc. Mas. Oh! Nós temos um momento de ir rápido. E yeah, eu acho que isso aqui é tipo o jogo Te forçando a dominar um pouco mais o tornado para chegar aqui rápido. Tipo, não é difícil você chegar aqui. Mas, ei, pra quem realmente não sabe o que está fazendo Ou, sei lá, está jogando Kirby pela primeira vez Porque, tipo, todo jogo é o primeiro jogo de alguém É justo dizer isso Todo jogo é o primeiro jogo de alguém Porque, tipo, eu acho que existe uma quantidade bem grande de jogos Que você só encontra se você já for... Uh, o gamer faz um bom tempo. A propósito, aqui você segue em linha reta, você dá uma clicada, bada bem, bada bom, você consegue o adotir e você cumpre um segundo objetivo aqui. Basicamente, concluir isso aqui sem cair nos espinhos é um dos objetivos. Okay. Uou, olha o Bloom naqueles espinhos diagonais. Isso definitivamente é um bug de emulação, a não ser que alguém consiga me mostrar algo similar. Uh, eu preciso... Eu acho que eu vou manter o Tornado. Tipo... Correção? Peraí, eu preciso remover três posters. Yeah, eu acho que tá tudo ok, peraí. Bom, lá se, lá se vai a minha chance ali. Peraí, o que? Isso não ativou uma roleta? Coleta de power-ups sequer existe aqui. Eu não sei, mas é eu queria espada. A propósito, pera um momento, isso aqui é... Ok, não, isto não é algo que você tem que usar. Pera aí. Ok, aperta pra cima, pra ir pra cima. Não, isso é um crime. Isso é um crime contra o bom gosto. Oh, você não consegue inverter os controles. Ah! Ah, obrigado. Super legal, Nintendo. Isso não dê opções para os jogadores, sabe que jogadores de videogame adoram não ter opções. Meu, a pior parte é que tipo, eu pensava que, oh, deixa para lá, eu tô ignorando completamente o que o jogo uh, tava mostrando ali. Uh, você só pode realmente trocar para cima e para baixo. Ali, esquerda e direita, infelizmente, você não pode inverter. Mas, é uma melhora. Eu agradeço por isso ser uma coisa. Mas, é, eu tenho que prestar atenção em tudo aqui. Especificamente, também, ir para a direita aqui. Porque aqui nós temos um Adol se eu não me engano. Yeah! Se você seguir pelo caminho da esquerda, uh, azar o seu. Porque isso vai ser um Waddle G que vai ficar te incomodando depois na tela. Eu acho que o último pôster é aqui, que também é o fim da fase. Mas também pode ser que eu... Te... Yeah, não. Definitivamente é o fim da fase. E você pode... Eu tinha esquecido completamente que você podia reiniciar isso aqui. O que é tão bom que eles te dão uma estrela pra reiniciar. É brilhante. Absolutamente brilhante. É exatamente o que eu gostaria ali. E o jogo te dá... Angelo de graça ali, o que... Uh, é algo, sem dúvida alguma. Mas eu estou mais interessado em permanecer com bomba neste exato momento. Ah, eu acho que eu poderia ter dado um pouquinho de uma explorada extra aí no fim, mas... Tudo bem. O importante é que eu tô terminando tudo de primeira. E uh, eu acho que até agora, só a luta contra o Gorimondo que eu não fiz tudo... De primeira, e se isso continuar indo, tá ótimo. Porque, tipo, eu acho que vai ter pelo menos uma fase que, mesmo com guia, eu não vou conseguir fazer tudo de primeira. Simplesmente pela natureza do videogame. aí já... já estamos quase no chefe? Eu tô sinceramente surpreso. Yeah, todos os adultos foram salvos. E agora, é claro, é claro que tem mais Treasure Roads. Ok, bora lá. Primeiro, o tesouro do Tornado e... Eu acho que o outro... Não eu ia dizer que é o tesouro do gelo, mas... Oh! Eu acabei de perceber algo. Não existe Treasure Road por o Kirby Asa Delta. E isso me surpreende um pouquinho. Eu apertei o Wilson tantas vezes ali que é uma coisa. Ok, eu tenho que iniciar e reiniciar aqui. Tipo, pare... Kirby, eu apertei o botão. Ok. Uh, parece que é realmente lento você ficar uh, liberando e reutilizando a habilidade ali, mas realmente não é. Oh, eu acho que isso aqui é um ciclo ruim. Mas será que é mesmo? A verdade é sim, isso foi um ciclo ruim. Que fiasco! Que... Isso foi um fiasco. Isso simplesmente foi um fiasco. Um fiasco. Não, não. Eu quero voltar. Eu não terminei. Ah. <risos> ok. Eu tenho como, de alguma maneira, cancelar a lentidão toda vez que você solta o tornado. Eu não sei, mas... Enfim, não importa. Solta... Agora aperta o botão de novo É isso o que você tem que fazer Tipo, o jogo tá deixando aqui Aqui bem claro Os momentos no qual você tem que soltar o poder E tipo, o jogo também deixa bem claro Que quanto mais coisas você uh, junta no tornado Mais dano você causa Ok, eu acho que isso aqui não foi completamente otimizado Mas tudo bem e... Por que aquilo foi tão lento, eu não sei. <risos> Mas, peraí, o que? Sério? Isso não foi otimizado o suficiente? Mas eu me lembrava de ter feito isso de primeira. Ok, eu tô começando a achar que simplesmente pensar o mínimo possível é a melhor coisa a se fazer ali. A propósito, eu reparei ali no canto uh, que tinha uma contagem de Waddlegees no mundo e uh, eu não tinha reparado isso, ok solta, começa começa de novo começa de novo tipo eu acho que eu perdi segundos demais ali o que, que eu tô fazendo? eu apertando os botões completamente errados e eu não sei por quê. Não, eu acho que eu não estou cortando caminho suficiente ou eu realmente não estou cortando caminho suficiente tipo Cérebro, você pode simplesmente fazer esse tipo de palhaçada. E yeah. é, não é à toa que eu consegui fazer de primeira antes e tô tendo problemas aqui. Porque eu ignorei otimizações extremamente óbvias aqui. Como eu cheguei nesse estado, eu não sei, mas agora... Isso aqui tá bem melhor do que antes. Eu acho que eu poderia ter sincronizado melhor ali, mas enfim. Ah, o jogo realmente quer que você corte os caminhos ali. Ok. Sinceramente, isso é óbvio. Mas mesmo assim, isso me escapou ali. Yeah! Oh, Chakra Cutter! Ok. Eu me lembro disso aqui ser é um pouquinho mais difícil do que o de costume. Mas talvez a minha memória esteja completamente errada. Ok, simplesmente, vamos rápido. Por que o jogo não me deixou pausar enquanto eu estava caindo? Porque... Mesma coisa com o Super Mario 64, isso não é nada... Eu fiz tudo o que eu não queria fazer ali. <risos> ok, eu não preciso ficar resetando assim toda, Santa vez, simplesmente, faça isso. É simples e fácil. E aqui também, um, dois. É simples e fácil. E agora... Uh, um, um, dois... Kirby, por quê? Oh, eu sei exatamente por quê. Sabe daquele negócio que quando você coloca o joystick no neutro e ele não volta exatamente onde você quer? Yeah, pois é, aquilo que aconteceu ali. E pra falar a verdade, esse é simplesmente... Uh, o maior problema possível aqui e não a dúvida sobre isso ser verdade. Ok, será que isso aqui tá razoavelmente rápido? Eu acredito que sim. E Eu acho que isso pode acabar compensando ali. Sai daqui. Hum, eu não sei, aquele 9 ali no final. Oh, não, isso foi super rápido. Eu acho que tipo... Eu fiz aquela última parte rápido pra caramba, ao atirar tudo numas diagonais esquisitas e, tipo, eu, eu, eu nem mirei direito. Simplesmente o fato dos ângulos do Chakran Cutter serem os ângulos do Chakran Cutter é exatamente o que torna isso. Olha, como eu alterei os controles do que pula e o que ataca, etc, isso causa alguma confusão de vez em quando, toda vez que... Uh, eu navego os menus e quero pular. Honestamente é o que só realmente tá acontecendo agora que tô gravando, somente demonstrando como isso distrai profundamente. OK. Eu consegui isso, mas mais importante do que isso, nós temos clutter needle. OK. Fantástico. Isso aqui vai ser a mesma coisa de ou oh, é só 500 e duas estrelas. Huh. O jogo já tá exigindo duas estrelas por cada power. Isso aqui é um pouquinho surpreendente. A propósito, isso aqui não é a combinação que existe no Kirby 64. Eu acredito que é uma das combinações do Kirby 64. Uh, sinto muito uh, Waddle Dee's uh, violência aconteceu ali por completo acidente, mas. É, vocês. Vocês aguentam. Pela natureza de NPC, uh, ser atacado pelo Kirby aqui não é nada demais. <risos> Mas... Ok... Oh, isso aqui é uma fase que tem potencial para ser um problema simplesmente por causa de uma das missões aqui. Ok, uma coisa é certa, Clutter Needle não é algo que eu quero... Aqui, tipo, e o jogo deu a oportunidade de eu conseguir espada ali, então tá tudo ótimo nesse aspecto. Ok, espada aqui adquirida, fantástico. Ok, o jogo realmente quer que a gente vá ali por baixo, mas eu quero explorar primeiro. Ok, isso aqui não é um lugar onde você é imediatamente é recompensado por destruir uma escultura de areia. E aqui naquele canto não tem nada de especial, pelo que eu estou vendo. Ok, tudo bem. Mas uh, a game inteira dessa fase é... Tem uma correnteza. Você pode voltar de boa, simplesmente saltando e flutuando, mas tem uma correnteza. Uma correnteza que te ajuda, ao invés de te atrapalhar. Então isso aqui é meio que uma fase de vento utilizada de uma maneira inteligente. Exceto... Que, pelo fato disso não ser permanente Significa que não é evento Então eu não sei exatamente Do que eu estou falando Mas é Sardinhas enlatadas São um objetivo Aqui E novamente Absurdo que você é recompensado com Waddlegees perdidos Com isso aqui Mas tudo bem Tanto faz Não aplique excesso de lógica a Kirby, a não ser que okay. aqui é hora de utilizar a bomba, simplesmente algo que eu me lembro e eu acredito que tem um segredo aqui também, ok, deixa eu examinar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado, tinha um segredo tipo aqui na esquerda, será que eu tô me lembrando de uma parte um pouquinho depois, é possível é realmente possível. E pra falar a verdade, eu acredito que sim. Oh meu Deus, as bombas têm suas próprias boias. Eu nunca tinha reparado nisso antes, mas é incrível. <risos> oh! Ok. Eu preciso de bombas, sim, mas não pelo motivo que eu me lembrava. Ah, basicamente, aqui vai ter um segmento de combate. E nesse segmento de combate, ah, é importante não cair na água. E é exatamente por isso que eu... Peguei bomba para não cair na água. É só isso. Não cair na água. Esse é o objetivo. Tipo, eu naturalmente jogo uh, fazendo tudo com pressa, mas aqui, não. Eu vou simplesmente ficar parado aqui e eu não vou para a água. Eu vou simplesmente jogar bombas no lugar inteiro. Eu acho que, tipo, se eu for atingido uma vez... Que yeah! <risos> Aquele peixe... Não tem cérebro. Maravilha, já consegui isso. Oh, eu acho que é ali que tem a coisa, mas aqui nós temos. Shen Bomb. Que eu acho que vai inclusive liberar uma Treasure Road logo logo. Eu acho que vale a pena continuar com a bomba. Eu não me lembro exatamente por Eu simplesmente acho. Ok, aqui nós temos um segredo que vai liberar. Oh! Pensei que isso fosse abrir aquele buraco ali, mas não, não é o caso. Essa bomba, no entanto, vai. Ok, mas antes de tudo, eu estou vendo essa cápsula de gachapon. Ok, honestamente, esse, esse tipo específico de cápsula de gachapon me lembra mais do Kinder Ovo do que qualquer outra coisa. Isso é exatamente o tipo de cápsula que fez o Kinder Ovo ser proibido nos Estados Unidos e... Pra falar a verdade, é realmente hilário. Ok, direita, esquerda, meio. Realmente hilário que isso aconteceu, porque, tipo, aqui no Brasil eles não simplesmente fizeram buracos pra deixar o ar passar. Isso não foi suficiente. Oh, não, eu acho que, tipo, tem uma regra geral lá que não pode se colocar uh, coisas que não são comestíveis dentro de... Uh, Alimentos, e é exatamente por isso... Oh, yeah, eu tenho que saltar fora antes. Caso contrário, isso não daria muito certo. Um, regra contra colocar coisas que não são comestíveis dentro de alimentos. E, é yeah, isso... Não importa se você colocar buracos de ar na cápsula de brinquedo do Kinder Ovo. Isso, isso continua sendo uh, ilegal ali, então... Yeah, não. Kinder Ovo simplesmente é algo o povo dos Estados Unidos não vai conseguir experimentar eu acho que eu vou precisar de gelo só dizendo não vou conseguir experimentar, a não ser que eles viajem para outro país e, yeah, isso é uma complicação significativa ok, agora eu me lembro de ter um objetivo aqui, etc oh, yeah, sim, a gente aqui encostado encostar naquele peixe dourado que eu nem sequer tinha reparado da primeira vez que eu sério? que eu joguei o jogo e yeah, eu precisava de gelo sim isso é um fato eu nem sequer tinha reparado nisso que aquilo existia mais tudo bem sério mesmo que aquilo causou pra que que eu tenho isso oh ok é porque esse botão vai fazer algo aparecer e assim. Ok, tá, tudo bem, eu já compreendo exatamente o que vai acontecer aqui. Meu, essa. Essa foca consegue aguentar muito mais pancada do que eu imaginava, mas. Yeah, ok, agora a gente utiliza a escada aqui e dá tudo certo. Ah, mas é. A propósito, eu tô falando tudo isso uh, de Kinder Ovo como, sei lá, fosse uma coisa que valesse a pena comprar, tipo, o chocolate é bom. Isso não pode ser negado. Tipo, chocolate Kinder é realmente bom, mas, tipo, se eu quiser um chocolate Kinder, eu vou simplesmente uh, comprar um Kinder Bueno, que é só chocolate e não tem o preço insano de um Kinder Ovo. Tipo, olha, eu imagino... Algo como o Kinder Ovo, que é simplesmente chocolate uh, com um brinquedo super barato nele. Isso devia ser barato. Eu lembro quando era barato. E era legal quando era barato. Agora, tipo... Quanto que custa um Kinder Ovo? 10 reais por somente um? É algo insano, assim. Eu acho que, tipo... Na minha infância era R$1,95 e só aumentou a partir disso. Eu sei, isso meio que se aplica a basicamente tudo, mas especialmente o Kinder Ovo. Tipo... Uh, chocolates são caros demais. Simplesmente essa é a realidade. Oh, isso aqui é você seguindo em frente da fase. Um, será que eu ignorei alguma coisa? Oh, não prestei atenção suficiente. Isso pode ser um problema no futuro, porque eu tava... Eu não prestei atenção nas estrelas em cima ali, exatamente isso aqui Ok, tá? Tudo bem, eu compreendo Se isso resultou em problemas, paciência A propósito, isto é uma lata de sardinha Ah, essa lata de sardinha está aberta E estava há uma quantidade de tempo girando nesse redemoinho Carmin, será que isso é bom de se comer... Kirby é suscetível a peixe... Ah, quer saber? Pra falar a verdade, eu acho que o Kirby comeria Surstroming sem problema nenhum. Então, quer saber? Yeah, não. E, tipo, como aquela lata estava aberta, também não existia nenhum risco de botulismo, porque botulismo só acontece em latas fechadas. A não ser que aquilo tivesse fermentado e estourado, mas, tipo, se fosse isso, não ia estar aberta daquele jeito. Parecendo que foi aberta por um abridor de latas, então... Ok, não precisamos nos preocupar. Oh, já consegui tudo! Ah, ótimo. Ah, eu acho que ninguém precisa se preocupar com a saúde do Kirby aqui, sem motivo para stress. estresse em nada. Agora, vamos terminar a fase. E com isso, ah, nós já vamos liberar mais umas Treasure Roads. Ok, então... Certo, tô olhando os objetivos do chefe aqui. Eu acho que existe o potencial de eu fazer tudo de primeira. Mas... Quer saber? Melhor calar a boca. Não... Não vale a pena conjecturar sobre coisas futuras aqui. Ok, todos os Waddle Jeans foram salvos. Yeah! E agora. Ok. 19 Waddle Jeans. Isso aqui é tão extremamente Pikmin que eu acho que foi feito de propósito. Oh, será que os efeitos sonoros são os mesmos? Eu não sei. A propósito, algo extremamente notável acabou de acontecer aqui. Isto é um jogo do Kirby, onde o primeiro chefe não foi o Wispy Woods. Ele é o segundo chefe. Eu não mencionei isso antes, mas... Yeah, ok. Derrotar o chefe sem habilidade nenhuma aqui é o objetivo que você deve cumprir aqui especial. Um, e yeah, é ok, vamos simplesmente seguir em frente de boa aqui, também derrotar em menos de dois minutos, é o que eu preciso fazer, mas eu acho que eu consigo fazer isso de boa. Tropical Woods é um chefe realmente fácil de se enfrentar, desde que você esteja suficientemente concentrado. Ok, tudo bem, Tropical Woods, eu gosto de como o texto é colocado ali. Ok, ele faz os explosivos caírem e ele tenta jogar ar em você e... Ok, será que... Ah, oh, não consegui mais um mas tudo bem Ok, vento Oh, o vento faz estrelas, ok isso é realmente conveniente Certo, novamente isso Será que eu consigo pegar uma segunda? Não? Sério? Eu pensava que eu podia ter otimizado aquilo, mas tudo bem Ok, mais um, então Oh, peraí, espere o vento não deixe o vento te arruinar. Simplesmente não seja guloso. Ok. Difícil. Talvez algo absurdo de se dizer sobre o Kirby, mas tudo bem. Ok, agora ele faz o super vento. E agora ele põe barreiras. Oh, sério que eu errei aquilo? Eu estou decepcionado pra caramba. Mas... E yeah, agora você pode uh, tentar destruir... As raízes dele e... Peraí, sério, Kirby, você mirou na direção completamente errada. Péssimo. Ok, destruir uma raiz, isso é um objetivo concluído. Ok. Ah, eu acho que destruir as raízes é uma ideia realmente boa aqui. Ok, não, ele simplesmente Disso. Sério? O quê? Ah! Desfaz isso. Ah, estou começando a achar que isso... Não está sendo rápido o suficiente. Oh, peraí. Uh, deu certo. Não! Ele pôs uma barreira. Tropical Woods. É uma árvore realmente ágil. Oh, eu estou indignado com esse acontecimento. Sério mesmo? Isso estava tão perto de ser perfeito tão, tão perto. Bom, paciência. <risos> ah, não, acho que isso não chega a ser sub-2 minutos, agora que eu tô pensando. Bom, quando quando coletar a jaula eu vou descobrir. Oh, eu consigo Noble Ranger. Fantástico. Ok, vamos concluir e ver exatamente o que ainda falta. O jogo vai jogar a gente direto em um adulto ou, tipo, isso não acontece mais? Ok? Ok? Ok? A última... A única coisa. Aquela pancada foi o que arruinou tudo. Ah! Sim, yeah, os chefes uh, não são super fáceis de se derrotar sem levar pancada. Simplesmente, essa é a realidade. Ok? Vamos ver. Tem uma viagem... Ou oh, sim! De fato, tem uma viagem obrigatória depois de você terminar cada um dos mundos. Hum. Será é realmente necessário? Eu acredito que não, mas tudo bem. Ou é simplesmente toda vez que você consegue uma planta? Eu não sei. Ok, bomba, range... Uou! Wow. Isso foi um monte de coisa. Oh, e aqui tem o professor Waddle que basicamente é, é o que o jogo disse. Ele te dá dicas caso você tenha... Esquecido alguma planta em algum lugar. Será que eu esqueci? Ok. Certo. Certo. Não, eu não vou conectar online. Você não perdeu nada? Ok, fantástico. Ah, não, muito obrigado. Você já disse tudo o que deveria. Enfim, basicamente, o negócio das senhas ali. Eu vou fazer tudo em off porque. Ah, é, é melhor assim, é só, só seria uma perda de tempo. E é só você procurar na internet tudo o que você. Consegue ali. Tipo, só algumas delas funcionam online, mas... Tudo bem. Tipo, você pode simplesmente fazer a arena mais algumas vezes se você precisar de alguma coisa. Não é nada super difícil. Mas enfim, nós temos Shambon. Que deve liberar mais uma Treasure Road. Certo? E é basicamente... São bombas em cadeia, aqui é realmente bem legal. E agora nós temos aqui Noble Ranger. E Noble Ranger é realmente especial porque agora o Kirby tem duas pistolas. E essa habilidade já era quebrada antes, ela definitivamente é essa quebrada agora. E aquilo pode parecer que... Talvez não seja mais poderoso. Confie em mim. Realmente é. Ah, mas... Yeah, okay. Será que isso de fato liberou alguma Treasure Road? Ok, não, não. Não é hora de pensar em Treasure Roads. Está na hora de pensar em demolir a casa do Tropical Woods. Isto é o ideal... A se fazer aqui. Deixa, deixa o, pro, o próximo mundo pra lá. Isso não é algo que deveria nos preocupar aqui. Mas é. Ok. Essa pistola aqui é realmente boa para trucidar o Tropical Woods. Isso é algo que deve ser dito, sem dúvida alguma. Mas sabe o que também é super excelente para isso? Volcano Fire. Yeah! Foquei no Fire, é quebrado, isso é uma verdade. Ok, quebrado só para esse momento aqui, tipo, só, só me deixa feliz o fato dessa habilidade ser boa. Ok, agora, yeah, simplesmente, sai jogando fogo constante, ah, então você dá um pulinho, mas sai jogando fogo constante e ele, meu, o hit Stun é absurdo. Ok, vamos continuar. Ah, o jogo nos interrompe aqui. Mas é. O hitstand realmente bem absurdo, como vocês puderam perceber. E agora eu continuo com isso. Ok, ele se defende um pouquinho, mas tudo bem. Oh oh! oh! Isso significa raízes. Raízes facilmente queimáveis. Oh, peraí, o que, que ele tá fazendo? Oh, simplesmente se defendendo. Tudo bem, eu posso se defender. Somente algo plenamente justo aqui. E agora, o resto deve ser moleza. Deve ser moleza. Ok? Também que ele telegrafa tudo super bem. O exceto se você não prestar atenção. Tipo, as raízes ali têm o potencial de acabar com o seu dia, se você não tiver cuidado. Porque eu acho que foi justamente a pancada que eu tinha levado ali, que fez o fracassar, mas tudo bem. E aí, toda vez que você derrota um chefe você consegue uma quantidade... Pra falar a verdade, eu acho que isso é uma quantidade bem razoável de estrelas. T Talvez nem tanto. <risos> Aquilo foi o quê? 30? Menos do que isso, provavelmente. Ok. Terminei sem levar dano algum. Mas é, a única coisa que realmente diz se tem uma planta numa fase ou não... É simplesmente aquele Waddle G professor. Ok. Nossa, eu tô um pouquinho surpreso que eu não tive Waddle D suficientes para liberar o outro edifício, mas tudo bem. Também não prestei tanta atenção assim. Enfim, tesouro do Volcano Fire. Ah, yeah, eu acho que é simplesmente tipo você apertar LR, isso vai. Ou será que não vai ter pavios? É possível que pavios não serão um elemento aqui. Ok, simplesmente a gente faz isso. Tipo, realmente simples. Não precisa... Pera aí. Isso é tão simples assim? Ai! Não tão simples assim. Tipo, aquele inimigo no meio do caminho estava extremamente no meio do caminho. Ok. Posso aqui. Aqui. Diagonal. Erra completamente. Erra completamente por incrível que pareça. Ok, fantástico. Agora, yeah, dá para ir extra rápido se você... Oh, não! O que eu estou fazendo? Sendo burro? Não há dúvida. Contar isso. Ok, eu acho que fazer isso dessa maneira é mais eficaz do que simplesmente fazer um lado e depois outro. Espero que eu não tenha perdido tanto tempo. Kirby, não arruine todo no último momento. Por favor. Ok. Não, isso, isso foi tranquilo. Isso foi moleza. Ótimo. É isso que eu gosto de ver. Uh, tem mais quantas Treasure Roads faltando aqui? Eu não sei. Mas é. A quantidade de, de Treasure Roads por mundo só aumenta a cada mundo que você descobre. aí, por, por que eu tô indo pra cá? Por que eu tô indo pra cá? Hahaha. <risos> sério criatura eu simplesmente interpretei o a indicação de eu ter terminado isso aqui como se... a indicação de eu não ter terminado isso aqui como isso aconteceu falta de atenção isso é realmente algo óbvio é isso é tudo né nah. e a falta um que tá no ponto de interrogação e o jogo tá dizendo procure no mapa por lugares suspeitos como esse aqui por exemplo Oh sério não é aqui Ok, mais algum lugar suspeito. Ahá! Este lugar suspeito era um lugar suspeito que eu não tinha investigado. E. Huh, todos os desafios. Uh, Malful são. sempre o um que você tem que encontrar no mapa? Eu nem prestei atenção nisso, mas. Oh, isso aqui é um que é um pouquinho mais difícil do que realmente parece. Uh, você tem que dar uma otimizada E yeah, é, você tem que uh, perceber que uh, quando você cospe vai bastante para frente e etc E... ok, deixa eu cuspir isso Basicamente a ordem do que você tem que fazer aqui é a coisa mais importante Oh, especialmente... Eu, eu já errei tudo, eu já errei tudo, eu já errei tudo Ok Hora de levar isso aqui a sério Isso é algo que tipo, você tem que basicamente fracassar uh, pela primeira vez para poder fazer isso direito Nas vezes seguintes Mas é ok Deixa isso aqui Utilize essa escada aqui Cospe Fantástico Pega essa escada Agora eu destruo isso Cospe pega essa escada vem até aqui, cospe e fantástico oh, ainda falta um botão para apertar aqui, e o botão foi apertado e está tudo ótimo ok, agora aqui é uma situação onde a gente começa deixando isso aqui então eu destruo isso. Tiro do meio do caminho. Uh, agora... Eu realmente estou cheio de incerteza. Mas... Ok, deixa pra lá. Não estou mais... Sério? Não estou mais cheio de incerteza quanto eu estava antes. Eu acho que isso aqui está indo... Num ritmo bom, apesar de tudo. Ok? Ótimo. Fantástico. Agora eu pego... Isso aqui e... ah E yeah, eu acho que isso está razoavelmente otimizado. Ok? Só falta... Essa última escada que eu simplesmente jogo aqui e... Fantástico. Dá uma deslizada e eu acho que não tem mais nenhum quebra-cabeça. Simplesmente o fim. E eu acho que isso aqui foi quase perfeito. E yeah, yeah, isso aqui foi realmente bem rápido. O jogo meio que te dá uma margem de você pegar a escada e levar pro lugar errado, uh, pelo menos uma vez. Mas é, lembrar ali da ordem é um pouquinho complicado, porque tipo, não é a coisa mais óbvia do mundo. Mas agora, aqui em Waddle Town, será que tem mais algo? Não. Simplesmente tudo está perfeitamente normal, então vamos terminar o episódio por aqui. Uh, existem diversas animações de quando você vai dormir a propósito, exceto que aqui foi simplesmente a mesma. Ok.